Opa, tudo certo? Eu sou o Lucas Paco e vou mostrar para vocês agora o passo a passo de como desossar um cordeiro. Ou melhor, como preparar e tirar os cortes de um cordeiro. A gente primeiro começa conferindo as glândulas sebáceas. Lembrando que aqui para a nossa região, glândulas são conhecidas como caatinga. Encontram-se duas localizadas nas verilhas, duas, uma em cada pernil. O fácil de tu achar ela é acompanhar esse nervo aqui, elas estão aqui, ó, e tem duas entre a paleta e o pescoço. Essas duas da verilha a gente vai tirar aqui. Faz um cortezinho e já tira a primeira. Essa é a glândula sebácea. Joga fora, descarte. Que nada mais é que uma glândula que vai te dar um sabor ruim na carne. Porém, se tu não retirar ela, ela não, vai, ela não vai te estragar o teu assado. O problema é se chegar alguém, seu sorteado de pegar um pedaço com a, com a glândula. Fora disso não tem risco nenhum. Mas a gente sempre é bom garantir. Aqui saiu a outra. Ó, duas glândulazinhas. Uma carne morta que está ali. Aqui tem mais uma. Sempre bom lembrar que você sente ela no, no, no simples fato de tu pegar a carne aqui e já sente a, a, essa carninha morta de tipo, puneiro, já sente ela ali. A tirou a outra aqui. E descarta a foto. Depois das glândulas tiradas, as da paleta, eu não gosto de estar tá cortando primeiro, porque fica de ponta da cabeça, fica ruim para te tirar. Então eu gosto de tirar depois que já desmontei o cordeiro. Ah, tirado as glândulas, confere a carcaça. Isso é uma carcaça de cordeiro Corredale Cruza Texo. Então ele tem um acabamento de gordura muito bom, muito uniforme. Tá? Isso aqui já é uma cordeira adulta, uma cordeira de ano já, de idade. E seguimos aqui. Eu vou tirar o pescoço. Tirei o pescoço aqui. Ela aqui ficou um pouco baixa. Mas depois eu vou mostrar para vocês bem direitinho. Escolheu gravar ao ar livre, na natureza, para mostrar também um pouco das belezas aqui da nossa fazenda São João. É, vai ter algumas falhas, vai ter alguns erros também, é, né? mas é para ficar o mais natural possível e para mostrar essas nossas belezas aqui da Serra Catarinense. Tirando o pescoço, a gente vai partir para a paleta. Você vai tirando aqui, ó, e no fato de tu, tu ir cortando e vai empurrando aqui, ela já vai te mostrando onde tu tem que cortar. Paletinha cortada. Aqui. Vou tirar a outra paleta. A outra paletinha. a mesa, agora a gente vai baixar aqui o que no boi seria chamado de fraldão, o vazio, a gente vai baixar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, baixou um, baixamos o outro. Baixando aqui tu tem duas opções, você pode deixar a garupa, junto com o pernil aqui grudado, tem um nervinho por aqui, ou você pode tirar nesse nervo de cima aqui ó. Cortou ali, cortou lá. Bem ali está a junção. Vem com a faca até a do outro lado, vou furar lá e virar aqui para vocês verem, a faca saiu ali, aí você corta aqui, não tem perigo de cair. O nervo está cortado ali, ó, na junção do osso. Feito isso, você pode quebrá-lo aqui. Ó. Não sei se deu para vocês ouvirem, mas quebrou a junção. Quebrando a junção, você dá mais uma torcida. E aí, segura aqui, vem com a faca e traz aqui. Trazendo na mesa, vou tirar isso aqui, abaixadinho, ativar aqui, ó. e aqui a gente vai ter mais uma junçãozinha, que é para tirar a garupa. Eu poderia tirar lá pendurado, eu preferi tirar aqui. Essa junção sem limpar ela é um pouquinho mais delicada de achar, mas eu acredito que ela está aqui. Como eu não tirei a carninha, ela é mais difícil. Deixa eu achar, ela estava para trás. Aqui. Mesmo negócio, tu segue o corte até do outro lado. Aqui também o segue o corte, encosta no outro, certo? Aí tu força na mesa aqui, ela vai... cortou na, na junta de trás, mas não é problema, não é problema, que a gente vai tirar um frisinho da costela ali, tiramos aqui, tirada a garupa, a garupa do cordeiro está ali. Agora aqui a gente tem as costelas, certo? Aqui a gente tem o carré curto e o carré longo. Então vamos pegar o nosso papel, deixar aqui do lado. Vamos pegar aqui e vamos riscar em cima. Bem no meio aqui, a gente vai fazer o início do corte. Até chegar no osso, ó. vai batendo a faca Até chegar no osso, bem do ladinho, dois pinhaços. Ó. Aí, fez isso aqui desse lado fez, ó, no batendo o osso, fez do outro lado, você vai largar a tua carne aqui e aqui tu vai para o cutelo, vamos largar nessa manchalda do outro lado, vamos largar nessa faca aqui e aqui tu vai para cutelo, e aí tu trabalha aqui, ó. no cutelo, virando ele sempre para dentro aqui. E batendo. Aqui a gente tirou uma costela com o carré. Depois eu vou limpar ela e vou mostrar pra vocês como que ela vai ficar. E aqui tem o outro lado. Sempre o outro lado é um pouquinho mais delicado, mais difícil de tirar. Mas, vai lá. Quando você tem ferramentas boas, do meu amigo muchacho, você está metade do caminho andado. Pode ver que ela fica um pouquinho mais difícil, mas sai também. Vou do aqui. e aí vem o pernil que sobrou lá, pernil com picanha Eu só tira ele aqui você corta a carninha aqui ó, cortando a carninha firmou a faca se tu não conseguir cortar aqui no osso que é o caso desse que já é uma cordeira adulta voltamos com o nosso cutelo pronto, cortado Tu vem rente ao rabo dele, a cola lá, passa a faca, riscou e dobrou. Soltou. Tá feito o nosso trabalho. Você tem um maior aproveitamento da tua carcaça, do teu pernil, do teu cordeiro. E aí depois, se tu quiser, tu desossa aqui, tira a picanha. Você pode cortar aqui e tirar o estinco fora. Eu vou fazer uns aqui e vou mostrar pra vocês. Voltando aqui, pessoal. Agora a gente vai fazer o carré. Certo? Esses bichinhos que estão voando aqui, até já me mordeu um no dedo aqui, ó. isso aqui é vespa. A gente tem um, um ninho de vespa do lado ali, depois no final do vídeo a gente vai mostrar para vocês. Então a gente não pode brigar com elas porque elas têm uma mordida bem dolorida. Vamos deixá-las aqui, não faz mal nenhum, estamos na natureza, nós estamos no habitat delas, né? É, para tu cortar o carré, não se tem serra em casa, não é todo mundo que tem uma serra. Então tem um segredinho aqui, ó, bem simples, bem básico. No cordeiro funciona muito fácil, tá? Aqui, como eu comentei, já é uma cordeira adulta. É um pouquinho mais difícil, mas também funciona. Você vai marcar onde que tu quer riscar. Tu vai começar ali. Marquei aqui, três dedos. E vou terminar aqui. Três dedos. Tu segurou lá. Firma bem a faca, bem forte, contra o osso. Segura, traça a tua linha reta e vem. Riscou o osso. Osso riscado. Coloca ela na quina da mesa. Firma com o braço. Firma na quina da mesa. Ó. Começou. Ó. Olha. Quebrou. Quebrou. Quebrou. Quebrou. Vamos pessoal tá aí, ó. Como se fosse, não foi na serra, simplesmente risquei com a, com, com a faca, botei na quina da mesa e forcei. Feito isso, dobrou aqui, riscado, volta com a faca e tu vai daqui para lá para facilitar a tua vida. Olha vai, aí, ela vai se desenhando, leva a faca por baixo e cortando. quebrada, dá uma forçadinha, foi. Mais uma forçadinha, foi. Ó, vocês viram? Em apenas dois ossos eu tive que forçar um pouquinho a faca. Então, se aqui a nossa costela ficou grande, eu posso fazer o mesmo procedimento, risco aqui, o risco é aqui, riscado. Uma costela que ela já está uma peça menor, ela um pouquinho mais delicada de fazer, mas dá igual. Bota no cantinho, ó, ela já vai se separando por conta. Olha aí, olha. Não é a perfeição de uma serra, mas se tu tem um bom olho que tu deixa faz um bom risco com a faca deixa a perfeição no teu corte. tá vendo, nossa costelinha aqui, encerradinha, né, vamos deixar de lado aqui, vou deixar a nossa costela pegar aqui, pegar essa costela aqui de lado e vamos voltar para o nosso carro, vamos deixar aqui do ladinho mesmo essa mesa é pequena. No carré, primeiro vamos passar um fio na minha faca. Passar um fio na nossa faca. Vou tirar a capa do contrafilé, que não é diferente do bovino, tá? Ele tem a capinha do contrafilé aqui, aqui. O carré do cordeiro nada mais é. O Prime Libre Tomahawk, o ancho do bovino. Vamos contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui as você volta. Uma, duas, três, quatro costelas. Daqui pra frente é o carré curto. Daqui para trás é o carré francês, o famoso. Cortamos aqui. Aqui vai sobrar o carré curto. que fazer um toalete nele. Tirar esse excesso de gordura. Aqui, deixando. depois eu finalizo ele e aqui é o nosso carré francês lembrando que se a gente deixasse ele inteiro ele seria o carré gaúcho certo? agora aqui basicamente é limpar os aqui inteirinho. Colocando por si, já fez o risco já vai escutando por si próprio largo aqui. Os estão tirou a maior parte da carne, a o que seria a bananinha do cordeiro. no começo. Um lado de tirar o pernil eu errei a juntinha, então saiu um assim, saiu fora aqui. Então como eu tinha falado para vocês, eu tinha deixado o pernil inteiro, né? Deixado inteiro, com maior aproveitamento. A rabinho tá aqui. Então, tem alcatra, tem tudo. Tem nossas espinhas, nós temos que ser bem delicado porque já me mordeu uma. Eu vou tirar desse pernil, vou tirar o estinco dele, que nada mais é que o garrãozinho, né? O músculozinho dele. Tirar o estinco você dá uma, uma trabalhadinha nele aqui, ó. O estinco tá aqui, ó. Ó. Viu? Ali é juntinho, ó. Tirou ali? Mas tu não tá judiando a tua faca, tu dá uma forçadinha. Vai te mostrar e tu segue o corte, ó. Pronto. Saiu o nosso estinco aqui. O que, é que eu vou fazer com o nosso estinco? Vou tirar esse tendãozinho aqui, ó. Bora. tá? Eu vou fazer um corte. De um lado até o outro, e aí eu puxo aqui dentro leve e vou limpando você. Assim. Vou seguir uma puxadinha aqui. Ó, descer ele. Certo? Pocinho limpo, cutelo afiado e forte. Pum. Foi. Esse é osso, por isso que eu já estou jogando direto no chão. Larga ele aqui. Parou? Não, não parou. Não gostei. Volta nele. Vem aqui. Pega o cutelo de novo. E dá uma... Ali, ó. Aí. aqui o nosso estinco de cordeiro, sobrou o nosso pernil inteiro aqui, com a garupa, né? a picanha, o cata, a maminha, está tudo aqui, então, a gente vai deixar inteiro assim, e aqui a gente tem a nossa garupa de cordeiro, que está o filé mignon desse lado, certo, e contra filé do outro, carrezinho, aqui Aquele ossinho do espinhaço que eu tirei com o cutelo no começo do vídeo que está cheio de vespa, braba para morder na gente, esse espinhaço, corta ele, isso dá um, um fritinho de panela com aipim, coisa mais boa do mundo. Para finalizar nossos cortes de cordeiro, a última, deixei ela por último, porque para mim um dos cortes preferidos, é um dos que eu mais gosto, é a paleta de cordeiro. Ela tem muita gordura entremeada, tem muito marmoreio, uma carne muito suculenta, muito macia. E a paleta não tem muito o que se fazer nela. Normalmente ela é assada assim mesmo, com osso. Pode se desossar, pode fazer mais alguma coisa, mas o tradicional da paleta é a paletinha inteira. E lembra lá no início que eu falei sobre as glândulas? Que ia ter a glândula entre o pescoço e a paleta? Seria mais fácil de tirar aqui? Então, ela está aqui, ó. deixa eu dar o um cinto para o lado. Ela está nessa gordura. Aqui seria o pescoço, né? Essa gordura aqui, Vai tirar ela aqui, ó. E a nossa. Nossa glândula vai estar tá nesse meio. Então ela é a mais complicada de tirar porque aqui você só vai ver gordura. Vai está com pena de cortar. Porém, cortou. No meio, ela vai estar tá lá, ela tá aqui nessa pontinha. E ali é sebo. Vem aqui. E... Tá ali a nossa plana. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fiz o mais simples possível, o mais básico possível, para vocês entenderem mais ou menos a anatomia do cordeiro, Vou apresentar para vocês. E está aqui nossos cortes, nosso pernil, nosso estinco, carrezinho francês, carré curto, costela, garupa, o espinhaço, paleta, pescoço e costela inteira que eu deixei a outra. Espero que tenha gostado. Compartilhem com os amigos de vocês e, qualquer dúvida, Chama no direct do Instagram que a gente está à disposição para ajudar todo mundo. Um forte abraço e até mais!